internet, exatamente para você poder ganhar dinheiro independentemente do que você esteja fazendo, tá ligado? Vamos você tá dormindo e tá caindo comissão, você tá jogando bola com os amigos, tá caindo comissão, você tá numa festinha, tá na balada lá dançando com a galera e tá caindo comissão. Se você depende de fechar vendas, trazendo as pessoas a todo momento por WhatsApp pra você ficar ali, ó, ficar ali no Cadê meu outro celular, ficar ali no, no, no bate-papo ali no 1 um a 1 um pra fazer vendas, o seu trabalho continua totalmente manual. E aí, o que é